Aqui tem pegador, uau. Pode lutear aqui? Acho que eu vou. vou sair fora daqui. ver se. Opa, tem zumbi ali, ó. Ó, tá né? Eu vou abandonar esse negócio aqui. E ali? Se eu dar um tiro aqui, eu vou atrair bastante zumbi. O que eu vou fazer? Faca na mão. Mas aqui, ó. Mas só, ficou... Opa, esse aqui é matador profissional. Ele tá com colete. Colete eu já tenho um. Totalmente. Deixa eu ver aqui usar, mas corta, Cancado, rapaziada. Cancado. Bom, tô trancado. Sempre deu uma olhada nesses carros aqui, ó. Sempre tem Vamos se, se localizar aqui. A gente vê onde a gente está primeiramente. Beleza. Tô na leste. Quero vir pro hospital aqui. Vamos ficar aqui na... mais no sul da cidade. Vambora. Tá. Já tento mais uma vez aqui com com um zumbi e tudo mais Quando a gente vai chegar no hospital vamos vamos luteando aqui ó baixando por aqui rapaziada pode andar com a arma na mão tá é um bônus ou com a faca realmente eu ando com a faca porque eu preciso trocar mais rápido se vir zumbi ah, que susto que eu tomei com esse espantalho velho Uh, bateria de carro, não vou usar. Não vou montar carro agora. Naturalmente, sim. Essas casas daqui sempre tem. Sempre tem loot, alguma coisinha. Ó, oh, chapéu de pescador, não vou pegar. Aqui não vou pegar. Peladeira, não tem nada. PCzinho gamer. Cara, ficar atento aqui. Conta nenhum. O isso aqui? Azar. Azar eu tenho tá bom, mas eu não vou trocar não. Ah, achei outra arma, mentira. Duas armas. Duas iguais? Não, são armas diferentes, mas. pra gente utilizar. Vamos ver se tem munição. Essa essa, essa minha, eu sei que tem. Essa outra, vou deixar aqui no 3 Pô, tem uma balinha no pente, hein? Beleza As duas estão carregadas Pode boa. Aqui é, é bom nada Ó, oh, beleza, cheguei no hospital um Zumbi ali, cara Pode ter certeza, cara, que no hospital vai ter. Deixa agachado, aqui ó, ó. Opa, opa. cara sempre, sempre se puder ir para o hospital, venha. Pega medicamentos que vai salvar sua vida, cara. Vamos lá. gol médico não vou pegar. Vou tentar se criar. Vamos pegar isso aqui, cara. Uma das melhores coisas vou falar para você no jogo. Você pega gripe gripe muito rápido. Então. Outra de solução salinas, acho que eu vou pegar. Posso usar para alguma coisa futuramente? Vai tá aqui, né? Você sabe que você pode pegar aqui. Vamos ver o que a gente baixa. Comprimido de codeína. Jalecão. Vou pegar o comprimido. Jalecão, vou pegar não. Tô lá fora, fazendo um barulho do caramba, tá? Fica que que é agachado aqui. Nada, nada, nada. Cara, pega. Medicamento. um bizão aqui, ó. ó, ó, ó. Cara, foda-se é se eu dar um tiro aqui, vou chamar todo mundo. Então.. Cara. Autoinjetor de morfina. Isso aqui em casos especiais a gente vai usar. parto Nada Cara, ah, eu queria pegar o tetraciclina Consegui pegar, show de bola Era, era a meta, assim Aqui uma das principais doenças Que você pega aqui do DayZ É a gripe Ah, só, fio pai ah, vai tá matador, parça O que ele tem? Pobre, não tem nada Sempre tem chance deles derrubar comida, tá? Essas casas aqui, meio que perto do, dos hospitais. Quase sempre. Quase sempre tem. tem coisa para comer. Coisa vai comer, medicamento. Mas, ó, chama estupo aqui. Dá pra gente já ficar um pouco. O adianta? Tá vazio? vou plantar nada, não. Por aqui Não, alguém me ouviu? Onde, onde, onde? Uh. fechei. Mas eu, o bicho é bolsa de solução salina. Falei pra vocês: sempre tem coisa perto aqui. Outra, outra tentando eu lá fora. Ah, achei alguma coisa aqui. O que é isso aqui? Ó, oh, comprimido cá. De doença no morro Acho que esse zumbi tá pulando aqui dentro esse, esse é maluco Aí eu falei pra vocês Cara, é, é lei é, Durante as séries A gente vai ver se a gente vai, vai conseguir Não, vamos ficar doente Provavelmente sim Vocês vão ver como isso vai salvar o planeta Vou pegar a chave aqui pegar a chave aqui. Então vamos já traçando qual que é o plano onde a gente vai. Vamos descer. Ó. É a meta. tem uma área militar aqui, ó. Beleza. Seguindo pro norte. Passando nessa área militar ver se a gente consegue pegar arma. Seguindo pro norte aqui, ó. Se eu não for pela rua, vocês sabe, né? Capacete de construção não preciso Cai esses carros aqui, ó Sempre tem coisa boa também aqui, aqui. Ai caramba, susto Vou Matar outro, socorro Uma dessa aí eu já infarto, mano Vamos aqui Cortar a mala isso aqui é pedra de amolar, vou pegar. Vai aqui, né? Luizinha, luzinha de Natal fazer o que com isso aqui, cara? Isso aqui é Natal também, né? Nada, Mac é se ferrar minhocas. Ó, esses apartamentos aqui eu sem comida. Cara, sempre, ó, sempre que você puder dá uma atenção. Ó, sapato social. Não, o sapato é perfeito. Fósforo, fósforo. Oh, isso aqui ajuda para você fazer uma fogueira hein. Tem a mão na roda. Beleza, aqui tá Mac. Ih! Que a gente vai achando? Fica a arma na mão, já porque. sabe se tem player, tem. O que, que tem aqui? Realmente, sim. Player. Tem conta de um monte aqui. Mas. A trocação acontece. Trocar bala e tudo mais. Mas antes, só com uma ideia. Pô, você, você tem aí. Ah, eu tenho isso, cara. Tem um bagulho que eu falo para vocês, não confio em ninguém aqui, não. Você tá confiando no carro? O cara vai meter um nas suas costas aqui, acabou. Você vai perder todo o loot todo o tempo de, de jogo então, ó subir aqui ali tá chovendo não compensa sair na chuva cara, você fica molhado eu falo pra vocês, aqui, cara, você ficar molhado é... você vai de base rapaziada, vamos tentar chegar no na base militar é top, hein Baixar a arma de anel ali. Vamos que vamos.